O digital está ao serviço dos indivíduos e das sociedades e não ao contrário. O grande risco não é as máquinas tornarem-se mais inteligentes do que nós. O grande risco é nós tornarmos menos inteligentes que as máquinas. Há uma sensação de que isto claramente vai à frente da sociedade. Já ninguém vai a um portal ver notícias. Hoje, a TV não é uma coisa que se veja numa caixa. Posso visualizar num telemóvel, num computador, em qualquer altura e em qualquer lugar. Eu não gostava de ser gestor nem de um jornal, nem de uma televisão, nem de uma estação de rádio. Eu gostava de ser gestor de um grupo que tivesse uma televisão, uma rádio e um jornal. A televisão, a rádio e a imprensa tal como a conhecemos, são eh, produtos em fase de declínio. Temos de ver isto como produtos com um ciclo de vida e perceber que eles são desaparecer e que há outros que vão ser criados. Eu diria que o digital, permite isto, democratiza-me o acesso e a capacidade para difundir a informação. As pessoas procuram hoje obter informação que confirme as suas crenças. Aquilo que acontecia nas aulas era o professor passava os conhecimentos na aula e pedia aos alunos para fazer exercícios em casa. Hoje ele vai estudar em casa e vai fazer o exercício na aula. O conhecimento, a informação, eu não preciso de um professor. Eu não preciso ir para grandes máquinas nem supercomputadores. É, é isto. Ou eu sou completamente humano, sou eu que domino o telemóvel, ou então é ele que me domina a mim.